E aí, meus láznáticos, tudo gostosinho no azeite? Se não tá, vai ficar, porque tá começando mais um vídeo muito foda aqui no meu canal. Mas antes desse vídeo começar e antes que vocês me perguntem da onde que é esse Apple Watch... Pra quem não sabe, o Apple Watch é o um relógio da Apple, tá? Eu comprei ele na Catatau Importados, no mesmo lugar onde eu comprei o meu iPhone também. Então, se caso você estiver procurando iPhone com preço barato e de confiança, a Catatau Importados tem preços ótimos. Essa loja é a loja de um amigo meu que chama Vinícius, de São Paulo. Inclusive, em São Paulo, ele entrega a domicílio, tá? Então, se caso você morar em São Paulo, fica bem mais fácil. Mas ele também envia por correio, então se caso você quiser comprar, eu super indico, é totalmente de confiança, tá? Catatau Importados. Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês, entrem lá e confiram os preços, né? Porque hoje em dia, iPhone não está barato, então você comprar um iPhone barato com uma pessoa de confiança é top, pessoal. Agora, voltando pro assunto, eu recebo vários directs de vocês no Instagram. Falando em Instagram, quem não me acompanha no meu Instagram, corre lá pra me seguir. Meu Instagram é Oliveira, vou deixar aqui pra vocês também. Vocês vivem me pedindo pra me fazer um vídeo mostrando as minhas tatuagens, né? Que não são muitas, né? Que não são muitas. <risos> Como vocês sabem, tatuagem é um vício e eu estou completamente viciada. Não sei na onde eu vou parar, enfim. acabou com o minha mãe... Corta meu pescoço, que ela não gosta Então bora lá pra esse vídeo não ficar muito grande A minha primeira tatuagem foi uma tatuagem da amizade Fez eu e uma outra amiga minha Que ainda é minha amiga, já tem 15 anos de amizade Friends, que significa amigas em inglês E o símbolo do infinito, que significa que a nossa amizade não tem fim E realmente, né amiga? Acho que a nossa amizade nunca vai acabar Cara, a gente nunca brigou Vocês têm alguma amiga que vocês nunca brigaram na vida? Eu e essa minha amiga aí, a gente nunca brigou nossa, amiga, a gente nunca brigou mesmo, né? Credo. Falam que brigas são essenciais, né, num relacionamento ou numa amizade, mas graças a Deus a gente nunca brigou. Amiga, um beijo, amo você. A minha segunda tatuagem que eu fiz foi uma coruja no antebraço. Vou mostrar pra vocês. Essa é a minha coruja. Ela é bem fofinha, estão vendo? Ela parece a coruja do Harry Potter. <risos> a coruja significa sabedoria. Eu tatuei, na verdade, a coruja porque a coruja é um animal do escuro, né? Ela consegue ver o que a gente não vê. Então, quando eu tatuei essa coruja no meu braço, na verdade, foi com esse significado. Ela vê o que eu não vejo, entendeu? É bem complexo, mas significa basicamente isso. Essa foi minha terceira tatuagem, a pena É uma pena bem bonitinha, uma pena indiana A tatuagem da pena pra mim significa liberdade Os pássaros voam livremente com o vento E são vistos como seres livres pela sua capacidade de voar Por isso que eu tatuei uma pena, meu amor Porque eu sou livre pra voar, ninguém me prende eu te dar carinho Mas A quarta foi o MacTube. Esse daqui é o MacTube. TechTube significa estava escrito ou, melhor, tinha que acontecer. A minha quinta tatuagem foi um elefante nas costas. Vou ter que levantar para mostrar para vocês. Esse é o elefante. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí. Esse é o elefante que eu tenho nas costas. Estão vendo? É um elefante indiano também. Cara, o elefante tem vários significados. Significa poder, sabedoria, sucesso, prosperidade. Se eu for falar o significado do elefante aqui, eu vou ficar aqui até amanhã falando sobre o significado. Então vamos pra próxima. Sexta tatuagem... É o caminho de rosas, são três rosas. Essa eu fiz pra tampar uma cicatriz que eu tenho aqui, de quando eu era pequena, quando eu caí de bicicleta. Aí formou uma queloide aqui, e me incomodava demais. Aí eu peguei e fiz essa rosa. Logo depois eu fiz essas duas, porque eu também caí de moto agora, recentemente, tem uns dois anos, e ficou um ralado aqui. Ficou uma mancha de ralado, e eu quis tampar também com essas duas rosas. Por isso esse caminho de três rosas, pra mim, não significa nada. Foi só pra tampar mesmo o que tava feio. A sétima tatuagem, eu sou completamente apaixonada. Vocês vivem me perguntando o que tá escrito aqui. É o Salmo 91. Eu vou mostrar mais pertinho pra vocês. Vou começar daqui, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E aqui termina, e nele confiarei. Eu tatuei o Salmo 91 porque significa muito pra mim. Lembra muito a minha infância. Quando eu era pequena, todos os dias antes de eu dormir, minha mãe lia esse salmo pra mim. E ela fazia sempre eu repetir. Então, com seis anos de idade, eu decorei o salmo 91 completo. Tanto que quando ela me levava na igreja, é... ela fazia sempre eu recitar o salmo 91 na frente da igreja toda. E eu tatuei ele dessa forma no braço, porque eu queria poder ler. E foi por isso que eu quis fazer diferente, tatuar ele na parte de fora do braço. E, sinceramente, essa é uma das tatuagens que... Eu mais amo <risos> Mesmo sendo diferentona, assim No mesmo dia que eu fiz o salmo Eu fiz essa cruzinha aqui pra ficar bonitinho E também fiz a dos dedos Que, cara, não significa nada pra mim Eu só fiz <risos> Fala na verdade que o olho grego tira a inveja A lua porque tem várias fases Então eu posso ser uma mulher de fase E a seta indicando sempre uma direção Sempre para frente Isso daqui que sinceramente pra mim é uma bosta Não significa nada, só coloquei aqui para poder Pra poder ficar em todos os dedos <risos> Essa daqui dos dedos... Caguei. E eu que sou completamente viciada em tatuagem, sexta-feira agora eu fui fazer mais duas. Eu fiz a borboleta super fofinha a borboleta, né? Eu gostei. <risos> na maioria das vezes, as pessoas tatuam a borboleta por ser um animal bonitinho, que tem asas coloridas, por ser um animal bem feminino. Mas, na verdade, eu tatuei a borboleta, porque pra mim a borboleta significa transição. Antes da borboleta virar uma borboleta, ela era uma lagarta. Ela teve que passar por um processo de transição pra ficar tão bonita do jeito que ela é. E a mulher também. A mulher também ela floresce. Só que ela passa de menina pra mulher. E eu acho que eu tô nesse processo de transição, sabe? Passando de uma menina, que só queria curtir a vida, pra uma verdadeira mulher, que agora pensa no futuro. Então foi por isso que eu tatuei a minha borboletinha, que eu sou apaixonada também. No mesmo dia que eu tatuei a borboleta, eu fiz essas duas, que pra mim é uma só. Só que o meu tatuador fala que são duas, mas pra mim é uma só. Love Yourself significa ame-se ou ame a si mesmo. É a mesma coisa. 1995 é a data do meu nascimento. Cara, se tem uma pessoa que se ama, sou eu. Essa tatuagem me define. Ame a si mesmo. E é a data que eu nasci. <risos> Ficou fofo, né? Eu até parei de contar, mas a décima primeira tatuagem que eu tenho é a deusa Isis, que eu tenho aqui embaixo do seio. Eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Essa é minha deusa Isis, tá, galera? Eu sou completamente apaixonada por essa tatuagem. A deusa Isis significa nada mais, nada menos que a deusa do amor, da paixão, da magia. E eu, queridos, eu sou uma menina que transmite amor, que transborda amor, não é verdade? Não, meu coração, ó, é coração igual coração de mãe, sempre cabe mais um. E esse sol tá querendo acabar com o meu vídeo, não é possível, não é possível. E a minha 12ª tatuagem, que é a tatuagem que vocês mais estão esperando, que foi a homenagem que eu fiz pra vocês. Quem não tá entendendo direito, quando eu fui fazer essa tatuagem, o meu tatuador, Zeote Tattoo... Eu vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês seguirem ele também, tá? O meu tatuador postou a foto dessa tatuagem, e eu abri um desafio no meu Instagram, falando que se essa foto batesse 20 mil likes, eu iria fazer uma homenagem pros fãs. Cara, bateu 20 mil em três horas. <risos> Aí, eu fiz uma enquete. Perguntando se vocês queriam que eu escrevesse Lais ou Gostosinho no Azeite. E 60% das pessoas votaram no Gostosinho no Azeite. Só que eu não fiz Gostosinho no Azeite. <risos> Por que eu não fiz? Porque não é uma frase que eu criei, galera. Eu pretendo fazer uma tatuagem escrito Gostosinho no Azeite, porque acabou virando meu bordão, né? Toda vez que eu faço um vídeo, toda vez que vocês ouvem Gostosinho no Azeite, a maioria das pessoas lembram de mim. Na verdade, o Gostosinho do Azeite veio da época da novela do Sabiá, que ele falava Gostosinho no Azeite, enfim, não foi uma coisa que eu criei. Então eu escrevi Laesnáticos e eu espero que vocês gostem. <risos> Essa daqui, ó. Eu escrevi @laesnáticos na costela, pros seguidores e para pros fãs. Enfim, vidas. É uma tatuagem pequena, é uma tatuagem simples. Mas é uma tatuagem que significa muito pra mim. E é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, tá? E foi de coração. Eu queria dizer pra vocês que eu amo vocês. Queria agradecer por todo o carinho, por todo o apoio que vocês me dão. Eu queria agradecer por vocês me acompanharem aí todos os dias. Por vocês serem esses fãs fiéis, esses likes fiéis. Enfim, obrigado por tudo. Eu sou muito grata. E essa foi a forma de mostrar minha gratidão pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Esse vídeo vai ficando por aqui, porque esse sol tá me tirando do sério já. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a gravar mais vídeos pra vocês, ok? Um beijo, minhas vidas.